Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Estou vou comentar alguns exercícios da lista que nós estamos fazendo da nossa bibliografia. Então, em especial aqui é a 218. Ela diz o seguinte: A soma dos ângulos internos de todas as faces de um prisma é igual a 96 retos. Calcule a soma dos ângulos internos de suas, aliás, de uma de suas bases. Então, vamos lá, vou precisar de duas, tem uma outra relação aqui aqui, vamos colocar S, S P, chamar de ângulo soma dos ângulos internos de um polígono, isso tem no material tá pessoal, é N-2 vezes dois ângulos retos, ou 180 graus tá? aqui vai me dar a soma dos ângulos internos de um polígono, tá Soma ângulos polígono. Então nós vamos ter essas duas formulazinhas para aplicar. A primeira. Primeiro de tudo eu tenho que saber qual é esse polígono da base. A pista dada disse que o poliedro, ou o prisma, possui 96 ângulos retos. Então 96R igual a V-2 vezes 4R. Daqui nós vamos descobrir, posso simplificar aqui, tá? Daqui nós vamos descobrir que o número de vértices deste polígono, tá só fazendo aqui, vai ser 4V menos 8, esse 8 vai somar aqui, eu vou ter 104 igual a 4V, dividindo tudo... 4, então concluímos que o número de vértices deste vai ser 26 então ele possui esse prisma possui 26 vértices então, imagina o seguinte, ele tem 26 vértices no total, os vértices como nós já vimos, os vértices de um prisma, estão concentrados metade aqui em cima e metade aqui embaixo então logo eu tenho 13 vértices aqui e 13 aqui, aí achando, sabendo a natureza dele então, aí sim nós vamos para o seguinte, eu quero a soma dos ângulos internos do polígono que forma a base, então se ele tem 13 vértices e aí nós vamos então para a próxima etapa, utilizando essa formulazinha aqui, então a soma dos ângulos internos do polígono vai ser então n 2, n é o número de lados, o número de vértices desse polígono então vai ser 13 menos 2, multiplicando por 180, ou 2 vezes R. A soma dos ângulos internos do polígono vai ser, então, 11 vezes 2R, ou 22 ângulos retos. Se quiser em graus, a resposta, basta multiplicar aqui por 90... Tá bom? Substitui por 90 graus e vai ter a resposta em graus. Fechou? Vamos para a próxima.